Hoje, Bernardo, eu tô muito publicitário. Sabe por quê? Por Porque existe um, uma parada na publicidade que se chama oportunidade. Oportunidade. É quando você vê algo na cultura pop ou na sociedade, assim, em geral, viralizando ou fazendo muito sucesso e você dá aquela, aquele famoso, aquela roubada, né? Porque sabe que no mundo nada se cria. Tudo se copia. Isso mesmo. Então o que que a gente veio hoje fazer aqui pra vocês? Hoje é o segundo vídeo. E aí o que que acontece? É... a gente trouxe algo diferente pra vocês. Tipo, a gente que saiu um pouco dessa parada de review. A gente já fez um vídeo que foi um pouco uma brincadeira e tudo mais. Inclusive, vai estar tá aí na descrição. E o que que tá acontecendo? A gente tá saindo um vídeo por semana, certo, Bernardo? Certo. Tá dando certo isso, não tá nada está saindo tá saindo. Tá saindo tá saindo então pronto se vocês estão vendo esse vídeo na segunda-feira não sei qual dia é porque tá saindo toda semana esse está saindo vídeo vai ser toda segunda-feira e o vídeo de hoje o que é Bernardo hum. que que tá fala uma coisa que tá Viralizando aí Saiu aí um filme da marca de streaming aí Que a gente não tá sendo patrocinado por isso ah, Eu não vou divulgar ah, Mas vocês sabem qual é Um filme chamado Bird Box Bird Box Em português Tu tá na gaiola Tu tá na garola". Isso A parada é o seguinte É o filme atual com os fãs mais chatos da história Tipo assim, não tem Eu tenho uma lista de gente que quer sair na porrada Caso eu veja esse filme e for ruim Então é, a gente decidiu roubar um pouco a ideia E vamos trazer hoje pra vocês Bota uma música legal Desafio Bird Box aqui pra vocês no canal E Bernardo, o que hum. vai consistir esse desafio maravilhoso? O pra... que vai acontecer? Nós dois estamos com uma venda e o que, que vai acontecer? Nós vamos nos vendar, vamos escolher uma das essências aqui, Que pegar, a produção vai embaralhar. Vai embaralhar, obviamente. Abrir, pegar o garfo, montar um roche, fechar com alumínio e furar. É que nem no mix das cegas que a gente fez. A gente não vai saber o que está pegando... Porque a produção vai embaralhar aqui, tem essências e... que a gente gosta... Então e aí... a gente vai escolher, uhum. vai fazer um mix... Ah, e vamos ver o que, que vai sair daí A ideia é o seguinte Vão ser três categorias Quem monta o Roche primeiro O Roche melhor montado E o Roche mais gostoso é. Então é um desafio muito louco Dá para os dois ganharem Então tem a que os dois gostam Tem a que os dois gostam Tem a gosta, que não gosta. E é isso, então Grab your guns <coughs> Pega o garfo, dele. É, Bernardo. Oi. Reconhecimento do produto, ver onde estão tá essas coisas aqui. Usou o furador, tu devolve aqui nessa porra. Eu quero usar o que é furador. E... Um, dois, três e... Vai. Já. Vai. Você a gente vai deixar. desistir. Pode, Não, pode. Que... Nossa <risos> Caralho, eu caguei Vocês caquei. conseguiram me esticar bem, Ah, quero. mano, se fuder você, velho. Vocês conseguiram esticar tá muito bem Olha o meu umbo aqui, viu? Ah, mas olha os meus furos aqui O seu tá melhor montado, eu acho Não, calma aí é. Entendeu? <risos> é difícil Eu tô pegando a de Frut Eu peguei Mr. Pepper No Love Nights, aparentemente Não. peguei Não eu peguei... eu peguei Love Nights, sim com certeza. Ah, foi a, foi a primeira, foi a primeira papai, é isso caralho, não. O isso, você pegou também caralho, montei quatro então mano, tá até difícil de enxergar, velho, porque tipo, tava sem luz, aí a gente essa luz agora no meu olho e tá ardendo pra caralho, mano, eu tô com sono ô, oh, bota, até que eu quase dei uma uma pescada, não, tô no negócio <risos> <que eu> tô... <risos> o sono do caralho a gente deu uma invertida, né, deu uma invertida aqui bonita, pra dizer também e agora a gente vai. Me gustaram as A gente vai vendar o olho de novo, porque aqui é tudo vendado no bagulho. A gente não sabe porra nenhuma, a gente não manda em nada, a gente é tudo um merda. O que, é que vai rolar? Elas vão escolher, né? Colocar os rochas em cada um. E a gente vai. tipo, fumada, aquela chichada. Vai ver se acerta. Eu acho que não vai acertar, tá muito diferente, vocês viram aí. O que foi montado, eu acabei montando quatro né, essências. Então ficou meio uma putaria de essência no meu roche. Mas vai dar pra saber bastante é, de que, que é que, que, que é que a gente tá fumando. Esperamos nós. E é isso, vamos botar tá a venda agora. Nós vamos escolher o roche. Vão dar qualquer mangueira pra nós, não precisa ser a mangueira que tá no roche. Pode ser qualquer uma, só dá na nossa mão. É, a gente colocou dois naves parecidos, para não ter diferença na hora da puxada, do fluxo. É, vai ter um pouco, né? Sempre tem mais... São dois naves da mesma marca. Mas é isso. Setup bonitinho aí para vocês. Umas bases improvisadas, mas tá tudo certo. Vamos que vamos? Vamos. Uhum. Baby shark tiu, tiu, tiu, tiu, baby shark tchitcheruru. Ai. Ai filha da mãe. Ah, quem Eu perder tô... vai pagar uma prenda. Vai? Porra, não vai tem nada. Tem uma prenda assim. É tá, tá fazendo desafio pra quê? O fluxo tá bom. já sei de quem é isso daqui. já sabe de quem é o sua, Não. Real? Tô tentando adivinhar. Gosto, né? tipo, não é algo que eu, tipo, meu Deus, eu preciso fumar uma papaya. Mas é, tipo assim, eu tô fumando só limão. Só limão, limão já é todo. Ah, limão, limão, limão. Aí eu leio uma papaya. Acho que a gente já pode tirar a venda dar uma olhada no nível de fumar. como é não. que tá? Vamos lá. Nossa. Você já tinha tirado há muito tempo a né? venda? Não, eu levantei aqui pra... Coçar o olho e deixei fechado, a gente falou de tirar de... venda. É claramente o meu tocou tá mais com máscara. Como eu falei, foi a quantidade de furos. De essência. Não, mas. É, vale dizer que eu botei mais essência, mas também não foi overpack, tipo é. assim, não tá? Estufado o bagulho aqui, ficou bem tranquilo, dentro aquela prensada, talvez queime um pouco mais rápido. Então, vamos lá. Roche mais rápido, tu. Eu. Aí a gente falou de melhor roche, os dois ficaram cagados, então a gente cancelou essa, essa disputa. É. sabor, obviamente, o seu. O meu empatou. Não, é, empatou Só que aí eu acho que né, o meu tá mais fumado Eu não sei, tá, com mais, tá com mais fumaça Então, tu ganhou Eu ganhei Então vamos fazer a penalidade do É, isso vai ser a mesma de dar o chinelo Não tá mesmo aqui, porque Última vez, fecha Não vou fechar Não vou, tu é muito cuzão Ele Eu sinto não um pentinho. o <risos> é meu um pentinho não, véi! Para de assoprar, véi! É, é isso, mas... Vai, nem foi tão forte assim. Vai tomar do seu cu, mano. <risos> Vamos terminar o vídeo, Bernardo? Posso terminar, <risos> Tudo bem. Então a gente vai ficando por aqui. É... Espero que vocês tenham gostado. Mais uma vez, vamos falar da promoção aqui. Que vai rolar da seguinte maneira. O, o celular aí já enchendo o saco. Vou rolar da seguinte maneira. É... A promoção, ela necessita, pra começar, que tenha 50 likes nesse vídeo. Então, a partir do momento que tiver 50 likes nesse vídeo, eu vou soltar a promoção é, oficial. Vou soltar um teaser dela no Instagram, a gente vai soltar. Pode falar aí, meu irmão. E depois eu vou soltar a oficial quando chegar a 50 likes. Tem que ter 50 likes nesse vídeo para ter a promoção. E o que, que vai rolar? É, essa promoção, a partir do momento que funciona, você vai mandar o seu vídeo fazendo esse desafio. É, pode ser com um amigo, pode ser você. Pode ser galera aí que me conhece quiser marcar um dia aqui em casa pra gente fazer com vocês também. Pode valer na promoção e tem que ter 10 pessoas participando. Não adianta duas pessoas só fazerem porque aí você é, pode combinar com um amigo e um dos dois vai ganhar um host de graça e não tem pra quê, né? O intuito é fazer uma parada legal porque vai pra vídeo também essa promoção. Não sei se no YouTube, mas pelo menos no Instagram, para motivos de documentar né? a primeira promoção que a gente está fazendo. O melhor e com melhor não quero dizer tipo que montou melhor, é uma combinação de várias coisas. A gente vai ver o vídeo e vai decidir vai qual a gente mais a, gostou. Vai botar a moto em cima e tem que fazer... <risos> blindado. Roche blindado. E aí a gente vai decidir qual vídeo a gente mais gostou e vai presentear com Roche. Tô puto, se inscreve nessa porra, ativa o sininho, compartilha pra chegar a 50 curtidas. É isso. Isso a gente, se vocês gostaram também, o like já vai mostrar isso, mas se vocês gostaram de desafios no canal, vocês acham uma proposta mais legal, comenta, se vocês não... não Eu não fazer acho, com... mas se você acha, a gente grava. Se você não gosta também, acha uma merda, não, tem que voltar só com review, o canal é só review, mano, a gente tá fazendo pela nossa diversão, a gente se divertiu pra caralho, mas Ou a gente mas tá... a gente vai ficando por aqui e... Muito obrigado, obrigado a quem ajudou a gente nesse vídeo de hoje. É, sempre tem algumas pessoas diferentes que aparecem aqui. o último vídeo vocês viram que teve a presença ilustre do Guilherme. Então vejam o último vídeo que está muito legal. E é isso, gente. Acompanhe.